E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu quero te perguntar, quimioterapia, você tá passando? Você conhece alguém que tá fazendo? Fica aqui que depois da vinheta a gente vai falar de uma erva que atua de forma infalível aos efeitos colater colaterais da quimioterapia. Solta a vinheta e a gente já volta. Muito bem, gente, olha só. Dor de cabeça náusea, dor no corpo, sangramento né, nas nossas mucosas, tudo isso, todos esses efeitos, todos esses uh, malefícios são efeitos colaterais à quimioterapia. Meu nome é Luiz Mourão e hoje eu vou falar de uma erva infalível a esses efeitos colaterais. E antes disso, eu só quero te dizer o seguinte, eu, a Patrícia Cândido, a gente está sempre aqui produzindo conteúdos de energética para trazer para você aquilo que você está precisando. A gente está sempre olhando nos comentários, nosso time está sempre nos ajudando a trazer para todo mundo aqui aquele tipo de conteúdo que todo mundo pede. Então fica aqui que a gente já vai falar sobre isso agora. Só que antes de falar da erva que atenua os efeitos colaterais da quimioterapia, a gente precisa entender que quimioterapia é um tratamento ao câncer. Então por que, que o câncer, qual que é a mensagem oculta por trás do câncer para o nosso corpo físico? O câncer ele é a somatização no corpo físico de energias densas de origem extrafísica, obviamente, né? Toda matéria, a matéria física, aquilo que a gente consegue tocar, é energia condensada. Enquanto que a energia é matéria dispersa, ou seja, tudo é energia. Tudo a gente pode tratar em termos de energia. E da mesma maneira que existe uma energia positiva, existe uma energia negativa. Né? O universo ele é dual. A gente tem, e aqui eu não estou falando sobre nenhuma polêmica, é o gênero da natureza. né, Existe um masculino e existe um feminino. Existe um positivo, existe um negativo, existe o frio, existe o calor. Então a gente consegue sempre encontrar na natureza dualidade. E o câncer ele é a somatização de energias densas, energias pesadas, energias negativas que estão pairando, que estão nos acompanhando no nosso campo energético. Quando a gente está com esse tipo de energia né, no nosso campo energético, a gente está acumulando essa vibração conosco, acaba que isso fica constante por tanto tempo, que o corpo físico começa a absorver, começa a somatizar, soma, né? É materializar no físico, naquilo que eu consigo tangibilizar, naquilo que eu consigo tocar, o intangível, né? O sutil, o extrafísico. Então, o câncer, ele nasce quando a gente por algum motivo tá se desvitalizando. Então, se eu tenho câncer em determinadas faixas, né, em determinados determinadas áreas do meu corpo físico, é porque naquela faixa de frequência que está naquela faixa do corpo físico, ali aconteceu um foco de desvitalização. Vamos supor o seguinte, para ser claro, né? Eu tenho aqui meu chakra cardíaco, ele está no meio, ele é o quarto chakra. Tem, abaixo dele tem três e acima tem três. Se eu estou com muita mágoa, estou com muito rancor, estou com muita incapacidade de perdoar, aqui vai ficar um chakra desequilibrado. Como o corpo físico e o corpo sutil eles foram feitos para viver em equilíbrio, o meu campo energético vai querer compensar isso. Então, se eu não corrigir o desequilíbrio do meu quarto chakra, o meu quinto e o terceiro vão querer equilibrar. E nisso, o quinto e o terceiro vão se desequilibrar. E o sexto e o segundo vão querer equilibrar o quinto e o terceiro, e assim sucessivamente. Eu, por um desequilíbrio em um chakra, eu consigo gerar desequilíbrio em todos os meus chakras, em todas as minhas faixas de frequências. E quando isso acontece, Aí uma doença como uma depressão, ou até mesmo em caso mais severo, um câncer vai se estabelecer. Então é importante a gente entender que a mensagem do câncer, ela vem para nos mostrar que a gente está em desequilíbrio prolongado, que a gente precisa cuidar dos nossos sentimentos, pensamentos, emoções, principalmente aqueles relacionados com a área onde o câncer está prevalecendo. Vai gerar algum, alguma somatização no corpo físico nessa região. Do tórax, né, entre o pescoço e o diafragma. Então, toda essa faixa aqui do meu corpo físico, se eu não equilibrasse meu quarto chakra, eu estaria passível de sofrer de câncer nessa região. Então, entendido que o câncer é uma mensagem que nos explica que a gente precisa equilibrar os nossos sentimentos, pensamentos emoções, né? se a pessoa não fez isso e agora desenvolveu câncer e está passando por quimioterapia, eu vou falar da planta que atenua os efeitos da quimioterapia para ela. Então, pessoal, essa planta, né, que eu precisei dar uma seguradinha nela para poder te explicar o que, que é né, e qual que é a mensagem por trás do câncer, agora a gente fala, vai falar sobre ela. Estou aqui com uma colinha para poder não esquecer nada de importante. Essa planta é a Alcachofra. A Alcachofra é um vegetal puro, ou seja, ela tem uma energia que atua diretamente nos nossos chakras. Nesse caso, ela é um puro do terceiro, vai, atrair, vai agir aqui na região do estômago, do diafragma, certo? E a Alcachofra, depois que a gente faz a ativação, né, faz a oração poderosa de ativação da energia das plantas, que inclusive o link vai estar aqui embaixo na descrição, se você quiser aprender como é que faz. Uh, ao cachorro, depois dela ativada energeticamente, olha poder oculto, os poderes ocultos que ela tem, para nos ajudar com a quimioterapia. Ela nos ajuda a eliminar mágoas do passado, que por si só, já ajuda a equilibrar vários chakras e atuar, né, não só uh... Para amortizar o efeito da quimioterapia, mas também equilibrar as nossas emoções, que equilibraria os nossos chakras. A uh, alcachofra também ajuda a dar limites na vida, elimina a tensão emocional uh, e os efeitos da quimioterapia então, esse é o efeito dela né? ajuda a ter paciência e estar tranquilo e gera vitalidade. Então, quando a gente está com câncer, quando a pessoa ela desenvolve câncer uh, no corpo físico dela, uh, tudo dá pane, né? Ela dá um, um pane geral nos chakras, a vida dela se torna chata, se torna difícil, porque ela tem que lidar com muitos desafios, ela começa a sentir dor, começa a ficar pesarosa, com um relacionamento, com falta de poder pessoal, falta de amor, não consegue ter postura direito na vida, fica pessimista, né? perde a conexão dela com Deus. Então dá pane geral no aspecto dela e isso agrava ainda mais com os efeitos colaterais da quimioterapia. E daí a vem para reverter isso. E daí se você quiser usar a energia da Alcachofra, precisa primeiro né, ativar a energia dela com a oração poderosa para ativar no energia das plantas, que vai estar aqui na descrição. E daí depois de ativada, você pode fazer um sachê, como tem uh, vídeo da Paty aqui no canal explicando, não vou me ater, mas o sachê, ele é uma técnica da fita que te permite colocar uma pitada da planta num pedacinho de tecido e daí você anda com aquele tecido né, ao longo do seu dia, durante a sua rotina. Ou você pode fazer a bioplasmia, se você tem, tiver a oportunidade de plantar o cachorro em casa, ter o cachorro fresca em casa, a bioplasmia te consiste em passar, em, em passar a mão na planta fresca, plantada, né? ou um raminho dela fresca e trazer para o seu terceiro chakra aqui na altura do estômago. Quando você ativa a alcachofra, seja ela fresca, seja ela desidratada, faz o sachê ou faz a bioplasmia, a energia da alcachofra vai entrar em contato com o seu campo energético e daí assim vocês vão conversar, ela vai te ajudar a te restabelecer o equilíbrio da maneira como você precisa e merece, tá bom? Então hoje a gente falou sobre a alcachofra e que é a planta, Infalível para atuar contra os efeitos da quimioterapia. Se tiver alguma outra dificuldade pela qual você está passando e precisar de ajuda das plantas para poder resolver, deixa a dificuldade aqui nos comentários que a gente vai estar tá sempre olhando para trazer mais conteúdo daquela maneira que você precisa estar tá pedindo para a gente, tá bom? Meu nome é Luiz Mourão, um beijo no seu coração, muita luz, até o próximo vídeo.